Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando E nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, esse é meu último vídeo, é meu quinto vídeo e último sobre marketing digital, tá? Então se você é um iniciante, não tem ideia do que fazer, por onde começar, alguma coisa assim Então no primeiro vídeo, eu vou colocar os vídeos aqui no card e você vai poder fazer, assistir na sequência, Tá bom? Então, vamos lá. Se você não tem ideia, no primeiro vídeo eu falei sobre é, projeto, certo? É, então, se você não conhece nada sobre marketing digital, a primeira coisa que você tem que saber é o que você vai fazer. Se você vai fazer um blog, se você vai fazer um site, se você vai trabalhar com o um Facebook, se você vai trabalhar com é, o YouTube, com vídeos. Então, tudo isso é, você define na escolha do projeto, certo? É, pode até ser em aplicativos, por que não? Né? É, então, no segundo vídeo, nós vemos sobre a escolha é, de nicho, certo? Porque é uma coisa muito importante saber qual nicho você vai atuar é, para poder é, divulgar ali os seus produtos, os seus serviços para a sua audiência. Terceiro, plataformas, né, onde você vai é, escolher ali se você quer trabalhar com um Monetize, Eduz ou Hotmart no vídeo eu só apresentei a, a Monetize e o Hotmart que são as plataformas que eu trabalho eu não trabalho com a, com a Eduz é, por enquanto né, porque eu tenho alguns produtos que eu trabalho nessas duas então para mim é, eu não queria acumular mais uma plataforma é, e terceiro, no quarto vídeo, a escolha do produto a escolha do produto ela é muito importante é, porque se o produto tiver com, muita, ou, ou tiver com muita, é, muitas pessoas divulgando Isso pode atrapalhar você na hora de divulgar o seu produto Aquele produto que você é, está divulgando E esse é o quinto vídeo é, da sequência de cinco vídeos E eu vou, é, para deixar assim, algo bem claro é, Eu quero te falar sobre estratégia certo? Estratégia, ela é muito importante. Ela tem ela é um pouco parecida com, é, com a escolha do projeto, mas ela divergencia por quê? É, você pode quando você tem que entender que você não vai vender o produto, você vai apenas divulgar esse produto para a sua audiência, certo? E aí você tem que definir qual tipo de estratégia você vai é, utilizar. O importante aqui é utilizar apenas uma estratégia, tá? Existem milhões de estratégias, existem milhões de formas de você é, divulgar o produto. O importante é que você saiba que é, apenas você tem que o, o importante é você utilizar uma estratégia e essa única estratégia você vai utilizando ela até dar resultado. Se acaso você se sentir confortável Assim que aquela estratégia deu resultado, você quiser partir para outras estratégias, fique à vontade, mas replique da mesma forma. Utilize a estratégia até ela dar certo, dando certo, aí você é, pula para outra estratégia. Porque tem pessoas que trabalham da seguinte forma: Ah, eu vou fazer, é, eu vou fazer uma, eu vou trabalhar com Facebook. Que a maioria das pessoas faz isso, certo? Elas pegam o Facebook, é, faz lá uma, uma fanpage, que é a estratégia do Facebook, é que você faça uma fanpage, coloca ali fotos, é, depoimentos, alguma coisa relacionada àquele produto, àquele nicho. Né? E, e então começam a, a colocar nos grupos do Facebook. É, no Facebook agora tem um, uma regra, agora, que você não pode divulgar produtos praticamente eles estão dizendo isso então você muito provavelmente vai ser bloqueado e aí, você tem que fazer um outro perfil, outra fanpage é uma demanda de trabalho muito grande é... você pode utilizar por exemplo os blogs tá, os blogs de nicho né, por exemplo, fazer um blog somente com o um assunto que você está divulgando ali é uma boa pedida é... lógico, o blog ele vai demorar um certo tempo para ele linkar ali no google mas a longo prazo vai valer a pena é, você pode utilizar por exemplo o instagram o instagram agora também é uma rede social que o pessoal está gostando bastante agora de utilizar o instagram eu não trabalho com o instagram porque eu trabalho com vídeos, eu só apenas trabalho com vídeos é, eu trabalho com o youtube né? e eu tenho algumas páginas, algumas fanpages no facebook os mesmos vídeos que eu trabalho no YouTube, é, alguns deles, aqueles que eu vejo que dá mais engajamento, eu então coloco eles é, sem a edição na página do Facebook, né? Mas também não melhora muita coisa também, Mas assim, eu utilizo a, o YouTube, certo? Pra mim é melhor, eu já tenho ali... Já tenho oito assim, canais, trabalho dentro dos oito canais, para mim é excelente. Então, você tem que definir qual é a estratégia. Então, você define o um projeto e depois você define a estratégia que você vai utilizar, certo? Assim para fazer as divulgações. Nessa sequência de vídeos, espero que você tenha gostado. Eu vou colocar os cards aqui, você vai poder acompanhar todos os vídeos na sequência, tá bom? Se você quer saber mais sobre marketing digital, então eu quero te apresentar o Fórmula Negócio Online. Vou deixar o link na descrição, um curso que desde 2014 tem ajudado mais de 25 mil pessoas a mudar de vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Comente logo abaixo aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até mais.